Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí para a gente dar continuidade à nossa disciplina de algoritmos e programação 1. E na aula de hoje, pessoal, a gente começa o módulo 2, né? Onde a gente vai falar de algumas expressões que a gente chama aqui de expressões aritméticas, relacionais e lógicas. Mas, para que eu possa, pessoal, é, motivar vocês né, ao estudo desses desse, desse tipos de expressões, eu vou começar fazendo uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Então, é, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente começou a, o vídeo passado, né, o nosso módulo 1, um, falando de problema computacional que nada mais é do que qualquer problema que possa ser resolvido por meio de uma sequência finita de passos. E a essa sequência finita de passos a gente dá o nome de algoritmo. Esse algoritmo ele pode ser escrito né, por meio de uma linguagem mais coloquial, como o nosso português, ou por meio de uma linguagem mais próxima ao que o computador entende. Mas, é, mesmo nesse último caso, o algoritmo ele não pode ser executado por um computador. Né? Para isso, é, para que a gente consiga fazer com que o algoritmo seja executado pela nossa máquina, a gente precisa codificá-lo por meio de uma linguagem de programação. E essa codificação ela dá origem a um programa e esse sim pode ser executado por um computador. E a linguagem que a gente vai utilizar aqui, pessoal, durante toda a nossa disciplina, é a linguagem Python. A gente já falou um pouco sobre essa linguagem é, no vídeo passado. Né? É, e a gente terminou, inclusive, é, aquele vídeo sugerindo né, algumas formas de vocês instalarem essa linguagem para que a gente comece a, a utilizá-la na aula de hoje. Então, é, no finalzinho da, da aula passada, logo depois que eu terminei a, aquele vídeo que, que eu fiz, eu fui lá, abri o meu terminal, né, e instalei o Python no meio desse comando aqui. Vocês podem ver aqui no meu terminal. Uma vez instalado o Python, pessoal, quando eu digitar Python 3 aqui na minha tela, né, esse comando vai me abrir o um interpretador, que é exatamente o lugar onde a gente vai digitar comandos que sejam a serem interpretados, é, comandos Python a serem interpretados aí, a serem executados pela nossa máquina. Bom pessoal, voltando aqui aos nossos slides, vamos agora então de fato falar sobre as nossas expressões, né, as expressões que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom pessoal, Todo qualquer problema computacional, como eu já comentei com vocês, né, ele precisa ser resolvido por meio de um algoritmo. E no meio desses algoritmos, pessoal, quando a gente pensa no algoritmo, é a gente fazer cálculos, a gente soma números, subtrai números, faz divisão. A gente pode também se deparar com a necessidade de fazer comparações entre números, determinar se os números são iguais, são diferentes, se um é maior que o outro, se são menores, se um é menor do que o outro. E é essa motivação que a gente tem para o estudo de expressões. E a gente vai começar a falar sobre expressões aritméticas, tá? Então, turma, expressões aritméticas nada mais são do que expressões, né, formadas aí por números, que a gente chama de operandos, e operadores aritméticos. Que operadores são esses, pessoal? Os operadores que a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, né? São os operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão. Uma coisa a observar sobre expressões aritméticas, pessoal, é que o resultado de toda expressão aritmética também é um número. Certo? Então, ela tem números como operandos e o resultado de uma expressão aritmética também é um número. Essa é uma definição genérica, tá, pessoal? Essa é uma definição que independe da linguagem aí. Tá? agora falando especificamente do Python né? é, quando a gente descreve uma expressão aritmética em Python os operandos dessa expressão correspondem a números constantes ou variáveis, sendo que essas duas últimas definições a gente vai ver um pouquinho mais para frente tá? e os operadores são exatamente os operadores da aritmética então a gente tem, por exemplo a soma né, que é representado por esse símbolo aqui. A subtração, representado por esse símbolo. A multiplicação, que não é representado por um x, pessoal, e sim por um asterisco. A divisão, a divisão, digamos assim, fracionária, que é representado por uma barra. E a divisão inteira, representada aí por duas barras. Além desses cinco operadores, a gente tem também um operador chamado resta-divisão. Né, representado pelo sinal de porcentagem, e, e a potenciação, representada aqui, um seguido do outro. Então, turma, esses são os operadores básicos que a linguagem Python nos oferece. Okay? Então, aqui tem alguns exemplos de expressões aritméticas, né, é, que a gente, digamos assim, consegue escrever em Python, né? Então, por exemplo, eu consigo lá lá naquele meu interpretador botar 4 mais 7 e receber como resposta o 11. Né? 3 vezes 2 e receber como resposta o 6. 3 ao quadrado e receber como resposta o 9. Né? Aqui são dois exemplos de divisão. Né? 3 dividido por 2 vai dar 1,5. 4 dividido por 2 vai dar 2,0. Aqui é um exemplo de uso do resto, então o resto da divisão de 3 por 2 é 1, e aqui um exemplo de uso da divisão inteira, né? Então, observe que a divisão inteira, ela é diferente da divisão fracionária, digamos assim, né? Que tá, está que exemplificada aqui em cima. A divisão inteira, ela só pega, né? ela só devolve como resultado o quociente da divisão, né? enquanto que a divisão fracionária... Ela devolve como resultado um número quebrado aqui, né? no caso, um e-mail. Dentro dos exemplos aqui, pessoal, é, tem um que chama bastante atenção, que é esse exemplo aqui. Observe que para o Python, é, um número sozinho também é um exemplo de expressão aritmética. Então, se eu digitar 3 e der um Enter, o resultado vai ser 3. Tá? Agora, eu não posso dentro do Python, por exemplo, é, tentar somar alguma coisa com nada. Né? Aqui eu estou tentando somar dois com alguma coisa e essa alguma coisa não aparece se eu fizer isso eu tentar é, fazer algo parecido no Python eu vou receber como resposta um erro de sintaxe que é algo que a gente também vai estudar um pouquinho mais para frente né? bom pessoal é, existe uma precedência desses operadores tá então eu coloquei aqui a precedência do menor pro maior tá então a potenciação possui precedência com relação à multiplicação, com relação à divisão, com relação à divisão inteira e com relação ao resto da divisão, assim como com relação à subtração, ou adição, desculpa, e a subtração. Já a multiplicação, as divisões e o resto tem precedência com relação à soma e à subtração, tá ok? Agora, quando eu tenho esses operadores aqui, pessoal, aparecendo na mesma linha, né? Eu estou dizendo que eles têm a mesma precedência. E nesse caso, eles são avaliados da esquerda para a direita. Bom, é por isso que eu coloquei essa setinha aqui embaixo, da direita para a esquerda, dizendo o seguinte, que se uma multiplicação vier antes de uma divisão, eu primeiro faço a multiplicação e depois faço a divisão. E se eu quiser mudar a precedência, né? Eu posso fazer isso com o uso de parênteses. Bom, pessoal, além das expressões aritméticas, a gente tem também o que a gente chama de expressões relacionais, tá bom? Que são expressões formadas por números, tá bom? Que são os operandos da expressão, só que os operadores agora são os operadores relacionais. O que são os operadores relacionais, pessoal? São aqueles operadores que permitem a gente comparar os operandos, né? Então são os operadores de igualdade, de diferença, de maior que, de menor que e assim por diante. E o resultado de toda expressão relacional, pessoal, é algo do tipo falso ou verdadeiro, tá? Quando a gente vai para nossa linguagem, os operandos de uma expressão relacional podem ser tanto números quanto constantes, variáveis ou expressões aritméticas, tá? Então, nada me impede de usar expressões aritméticas como operandos de uma expressão relacional em Python. E a gente costuma dar o um nome especial a esses valores falso ou verdadeiro, resultantes de uma expressão relacional, é, de valores booleanos, tá? Então, a esses valores falso ou verdadeiro, resultantes aí, uma expressão relacional, a gente chama, a gente dá o nome de valores booleanos. Okay? Então, esses são alguns dos operadores relacionais do Python, tá? Então, o, eu tenho o operador de igualdade, que determina se dois operandos são iguais ou não, tá, pessoal? Ele é representado por dois iguais seguidos um do outro. A desigualdade é representada por um símbolo de exclamação junto ao sinal de igualdade, tá? Então, esse operador determina se dois números, ou melhor dizendo, dois operandos são diferentes. Eu tenho o maior que, o menor que, o maior ou igual que, e o menor ou igual que, que determina, respectivamente, né? Se um operando é maior do que o outro, menor do que o outro, maior ou igual a outro, e menor ou igual a outro. E aqui tem alguns exemplos de expressões relacionais em Python, né? Então, por exemplo, se eu for lá no interpretador e perguntar se 1 é igual a 2, eu vou receber como resposta o um valor falso, né? Porque, afinal de contas, 1 é diferente de 2. Se eu perguntasse se 3 é maior do que 4, eu vou receber o valor true, verdadeiro, como resposta, né? Se eu perguntasse se 3 vezes 2 é maior do que 5, eu também vou receber como resposta o valor true, porque, de fato, né, 3 vezes 2 é 6 e 6 é maior do que 5. Aqui tem uma observação interessante, pessoal, que é a seguinte: sempre que a gente se deparar com uma expressão relacional em que um dos operandos é uma expressão aritmética, a expressão aritmética ela vai ser efetivada primeiro para depois a gente se verificar se o resultado dela é maior do que o operando à direita. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que expressões aritméticas, elas têm precedência com relação aos operadores relacionais. tá bom? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu vou primeiro fazer 3 ao quadrado, que vai dar 9, para depois verificar se 1 é maior do que 9 e a resposta é falso. É, assim como acontece com as expressões aritméticas, uma expressão relacional que usam os operadores relacionais, você precisa ter pelo menos dois operandos, né? Então eu não posso perguntar se dois é maior do que nada. Se eu fizer isso, eu também vou me deparar com o erro de sintaxe. E aí, pessoal, finalmente existem as expressões lógicas, tá bom? As expressões lógicas são expressões que são formadas por valores booleanos, Esses são os operandos das expressões lógicas, tá bom? E ela tem como operadores lógicos os operadores do tipo e ou... Norte é, e o resultado de qualquer expressão lógica também é um valor tipo falso ou verdadeiro, tá bom? Em Python é, a gente pode usar como operando uma expressão lógica variado tipo booleano ou até mesmo expressões relacionais e os operadores em Python né, que a gente pode utilizar para construir uma expressão lógica são esses daqui. tá? Eu tenho not que é a negação lógica, então ela troca o valor do operando relacionado de true para false e de false para true. Eu tenho and que é o nosso e lógico, né, que devolve true ou verdadeiro somente quando ambos os seus operandos são verdadeiros. Se um deles for falso, ela devolve falso. E tenho or que é o nosso ou lógico, que vai devolver falso somente quando ambos os operandos são falsos. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de expressões lógicas em Python. Então, por exemplo, quando eu faço not 1 maior do que 2, o que vai acontecer? O Python vai avaliar essa expressão relacional primeiro, ele vai chegar à conclusão que 1 não é maior do que 2, então isso é falso, mas o not vai negar esse falso e vai retornar, então, verdadeiro. 3 menor do que 4 e 4 menor do que 2, vai ser falso, né? Por quê, pessoal? Porque isso aqui é falso. Né? Lembrando que o end só vai retornar algo verdadeiro quando tanto o resultado dessa expressão quanto o resultado dessa expressão for verdadeiro. Mas como 3 é menor do que 4, desculpa, é, 3 e 4 é menor do que 4, isso aqui é verdadeiro, mas 4 não é menor do que 2, né? Então isso aqui é falso, então ela retorna falso. Aqui tem um exemplo de expressão lógica que retorna verdadeiro e aqui uma outra expressão lógica que retorna falso. Tá? E aqui, pessoal, é, eu coloquei uma figurinha com a precedência de todos os operadores que a gente viu até aqui. Tá bom? Então, os operadores aritméticos, observe que aqui estão os operadores aritméticos, tá bom? Eles têm precedência com relação aos operadores relacionais, que por sua vez possuem precedência em relação aos operadores lógicos. Ok? E aí, é, repetindo o que eu já disse é, alguns minutos atrás, a potenciação ela tem precedência com relação à multiplicação, a divisão e ao resto, e por sua vez tem precedência com relação ao mais e o menos. Com relação aos operadores relacionais, todos eles têm a mesma precedência, né, então aqui a variação é sempre feita da esquerda para a direita. Com relação aos operadores lógicos, o NOT, ele tem precedência com relação ao ENT, e por sua vez tem precedência com relação ao OR. Então, pessoal, é... a aula de hoje, né, a aula de hoje é basicamente isso, né, é... É mostrar para vocês algumas expressões que a gente pode utilizar, criar em Python, certo? E o que é muito importante, pessoal, é, que eu peço para que vocês façam, é que vocês treinem um pouco o uso, né, a criação dessas expressões, aí no interpretador de vocês. Né? Então, caso vocês tenham instalado é, o Python na máquina de vocês, façam o seguinte, ó, entrem lá no terminal né, e comecem a brincar com o interpretador para tentar ver né como é que funciona é, como é que a gente escreve né, é, essas expressões aritméticas ou relacionais ou lógicas e o que é que o interpretador devolve para a gente e vocês podem fazer tanto aqui né no, no interpretador quanto é, lá no Júpiter né que é o, uma forma da gente testar o Python online né então, 1 é menor 2 e, por exemplo, 1 é menor 3, vai dar true, né? Então, pessoal, é, seria muito importante aí que vocês é, tentassem é, agora, né, uma vez que o Python já esteja instalado máquina de vocês, é muito importante que vocês tentem é, escrever algumas expressões e verificar o que, que o Python, né, o que o papel do Python retorna para vocês. Bom, mas é isso, pessoal. É, eu termino a minha aula por aqui, desejando aí um excelente dia para vocês, é, e eu espero é, que a gente se veja na próxima aula, é, todos aí já com alguns testes feitos, para que ela flua de forma é, bem bacana. Até mais, turma!